Eu sou a Luciana Aliviero e tô aqui hoje para conversar com você sobre eleição. Não, não, não, não foge não. Espera, calma. Eu sei que você tá desanimado, tá sem esperança, tá com dificuldade para escolher um candidato. Só que as eleições estão chegando, 7 de outubro. E essa é a hora de a gente mostrar o nosso poder Cada um com o seu voto. Não dá pra ficar só reclamando da vida, reclamando dos políticos, reclamando do país. Chegou a hora de fazer a sua parte. E eu sei que a escolha não tá fácil, eu sei que a gente tá desconfiando de todo mundo e não é pra menos. Ó, olho neles. Mas a gente vai ter que escolher o menos pior? Eu tô aqui pra tentar ajudar você e a mim também a escolher o melhor candidato possível. Vamos falar sobre os sites e os aplicativos que você pode usar para conhecer melhor o histórico dos candidatos. A ficha corrida deles. Vamos explicar um pouco como é que funciona a política lá em Brasília. Um deputado, um senador decide como vai ser a nossa vida. São eles que fazem as regras do jogo. E a gente tem que jogar de acordo com as regras que eles fazem lá. Por isso é tão importante escolher bem esses candidatos. Uma pesquisa recente mostrou que 61% dos 2 mil entrevistados disseram não ter interesse ou ter muito pouco interesse nas eleições. 45% disseram que estão pessimistas. E os motivos para esse pessimismo a gente conhece bem. 30% corrupção, 19% não confiam nos candidatos, 16% não encontraram a pessoa certa e 11% acham que falta mudança na política. Mas quem é que vai mudar? Quem é que pode mudar? Nós! O nosso voto. É só por aí, gente. Outro dado interessante da pesquisa, 55% dos entrevistados disseram concordar com essa frase. Todos os candidatos são corruptos, então não faz diferença em quem eu vou votar. Isso é mais da metade dos entrevistados. E não é bem por aí. Claro que tem muito corrupto, muito aproveitador, muito safado por aí. Mas é claro também que não são todos. E aí entra a nossa tarefa. Procurar os melhores possíveis. Tirar o joio do trigo. Sabe aquela história? É isso aí. Não é fácil mesmo. Olha a quantidade de candidatos que tem aí para a gente escolher. O Tribunal Superior Eleitoral fez o registro de 27.887 candidaturas. Só para deputado federal são 8.235. Para você ter uma ideia, São Paulo é o estado que mais tem candidatos a deputado federal. O eleitor paulista vai ter que escolher um entre 1.648 candidatos. Suado, hein? Deputado estadual, 2.097 candidatos. E no Rio ainda é pior. Para deputado estadual são 2.360 candidaturas. Então, meus amigos, isso quer dizer que a gente tem muito trabalho pela frente. E é trabalho sim, é para levar a sério sim, porque depois não adianta reclamar. A nossa escolha de hoje vai refletir na nossa vida amanhã. Tenha certeza disso. Eu costumo dizer que a gente pesquisa tanta coisa no Google, por que, que não vai lá pesquisar o nome do candidato que você achou simpático? Gostou da cara do cara? Achou que ele fala bem? Olha, ele tem umas ideias bacanas? Dá uma gugada nele. E não só isso. Fica ligado aqui no canal que eu vou mostrar para vocês quais são os sites, os aplicativos que a gente pode ajudar para conhecer a história dos candidatos, se eles já ocuparam cargos como deputado, senador, governador, o que, que eles fizeram, o que, que eles aprovaram, o que eles deixaram de aprovar para a gente ter uma ideia de qual é a linha de cada um deles. Vamos falar também sobre os candidatos à presidência da República, um perfil completo de cada um deles para facilitar na sua escolha. Aperta aí o sininho das notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né? A gente tem aí uma maratona pela frente. Então vem comigo, eu te espero aqui no canal Luciana Liviero. Curte esse vídeo aí, compartilhe com os amigos. E a gente se vê.